A gente eu tinha ficado Desesperada e aí os meus amigos eles tinham feito uma cartinha aqui pra mim ó laís bento é, lorena isabela Ayrton e Gael e Gustavo olha que linda, que e a professora... e o nome, tá gente? Aqui. isso, a professora isso. Sandra fez, a Sarinha ficou... E aqui é... tá escrito Tia Sandra é, ela ficou dois dias sem ir para a escola e a professora Sandra fez essa gentileza de fazer essa cartinha, olha, olha que linda um ela pôs um coraçãozinho, o que que ela escreveu aí? estamos com saudades Melhora rapidinho e volta logo pra escola. Gente. E os amiguinhos ó, fizeram o nome. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Então tava vindo assim, ó. Eu tava indo pra cima. <risos> e aí, agora ela vai pra escola hoje e olha o que ela fez de aqui. presente pra oh. cada amiguinho. Gente, Mostra aqui. Eu não tô vendo nem de escola. Mostra aqui, deixa eu ver. Gente, é só pra mim, tá? Olha o que ela fez pra cada um, gente. Oh, gente. Por esse banquinho ah, pra cá. Eu tive uma ideia que eu posso fazer. Ó, ah. ah, gente, que eu tive uma ideia. Ó, oh, da Isabela, bailarina. É, olha o que ela oh. fez, ó, pra Isabela, uma bailarina. Ó, oh, gente, a minha bailarina. Tá bom. Ó, oh, gente. Que... <risos> e aí, o próximo, quem é? Da Laís, a minha maravilha. Mostra, mostra o desenho da Laís, então. O tu, do... ó, oh, gente. Da Laís. Ó. La... E ela pois, Laís barra Sara, todos o nome de cada amigo e barra Sara, né Olha filha? Do Hulk. Né? Do Hulk? É esse. Esse é o Hulk de quem que é esse aí? Do Gael. Ah, do Gael. Todos que estão na salinha dela. O tá Batman, bom. que é do Bento. É o Batman. O que, que você vai pegar para representar o Batman? bem grande, o bate muito também, né? Ah, é? Então tá bom. E a, o rabo é o que voa. <risos> e o próximo, quem que é aí? É uma bebê reborn. A bebê reborn eu tenho, tá, gente? E é de quem essa? Da Lorena. Ah, é da Lorena. Olha lá, que a linda. Eu bebê reborn. Ah. Gente, essa daqui chama bolinha. Ela faz maquiagem nas bonecas dela, viu, gente? <risos> essa Olha. É, fica bonita. É. é. Essa, essa daí já tá da... toda descabelada, essa outra. É. Ah, gente, essa daqui chama bolinha. É. Oh. Sim, a bebê reborn. E essa outra é a preferida dela. Ela já tá toda. Dudinha. Essa é a Dudinha, Aqui, agora, o próximo. A galinha picadinha. De um quem? Amarelinho. De quem e essa galinha? Caro já. Gente, ó. É de um menino, tá? Que chama Arton. Ah, ele gosta da galinha? Ele ama galinha pitadinha. Ele já trouxe a galinha pitadinha de, de andar, que, ah. que faz assim. Pá, pá, pá, pá, <risos> pá. Vocês viram que é personalizada. Ela ficou pensando que cada amiguinho gosta. Vai. E também... Ah. Ele, ele já levou aquela galinha lá que faz pá, pá, pá, pá, pá. É? <risos> e tem é a galinha pitadinha. É E já trouxe a galinha pitadinha de apertar. A galinha O galucardinho já de apertar. O pintinho amarelinho de apertar. E só. E agora o próximo, quem que é? O Homem-Aranha, que é do <risos> Ah, o Gustavo gosta de Homem-Aranha? É, filha. E agora? E essa daqui, quem é? Da minha professora. Como ela chama? Sandra. Você gosta dela? Eu amo, gente. Gente, e pra finalizar, o meu. Ah, ela fez o dela. O que, que é o seu, filha? Um castelo aqui no meio, tá, gente? Hashtag. Ah, é um castelo, filha? isso daqui ó, é é o céu, esse amarelo aqui ó, que tá no quentinho, é o sol, um coraçãozinho, é. uma flor, o meu nome aqui, que não dá pra ver muito, tá vendo mãe? Tô. Tá. E a bandeira aqui, outra e outra. Nossa sensacional viu filha essa sua atividade de hoje parabéns beijinhos beijinhos até os próximos vídeos e tchau dá like no meu canal se você é novo se inscreva no canal e vamos lá até o próximo vídeo